Bolsonaro no Brasil é o mesmo que a atualização do WhatsApp. Não muda nada. Pra ser bolsonarista é o mesmo que ser parmeirense. Tem que fazer um curso pra se livrar do saco. Se bem que o, a única diferença é que os parmeirenses não estão na papuda, né? Estão tudo lá no tremembé. Olha, mulher feia, carro certo. Parmeira e Bolsonaro é a prova de que o mundo não é perfeito. Pessoal, olha, tem coisa que não faz sentido. Bolsonaro inelegível. Isso não faz sentido. Não pode se candidatar. Ué, deixa ele se candidatar, ué, quem vai votar naquilo? Os eleitores dele tá tudo encurralados. Pra não dizer confundido. O Bolsonaro mandou os soldados da Rodovia Federal fechar a Rodovia do Nordeste, os nordestinos não votar no Lula, pois o Lula fez pior, mandou fechar todos os gados na papuda, os gados não votar no Bolsonaro. Anderson Torres mandou os sordados fechar a Rodovia do Nordeste, os nordestinos não votar. E o Lula ganhou. Mandou também fechar as rodovias da Bahia para os baianos não votar E Lula ganhou. Anderson Torres vai mandar fechar as rodovias do Brasil inteiro para brasileiro nenhum votar. Só quem vai votar é o Bolsonaro e os três filhos dele. Isso é a ordem do Anderson Torres de lá de dentro da papuda. Só que as ordens do Anderson Torres, tá que nem mulher feia entregando currículo.